ou no futuro. O Livro dos Espíritos Allan Kardec, questão 402. Há sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais, os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo de profecia. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. Dar-se-á, então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além, Programa que nós mesmos, os humanos, podemos ver e analisar contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante um sonho e assim avisados do que acontecerá? É possível que de algum modo seja assim. Os fatos capitais da existência humana, Provações, testemunhos, reparações, etc. foram delineados com efeito até certo limite, como o revela a doutrina espírita antes da reencarnação. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra, e, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolarem em torno de nós ou conosco ficará arquivada em nossa consciência profunda, ou subconsciência. Durante a vigília ou vida normal de relação, tudo já será esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Adivindo a relativa liberdade motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa e os fatos a se realizarem em futuro próximo serão vistos com maior ou menor clareza, e, ao despertarmos, teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso, ou a premonição. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja a disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas do intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral, a se cumprirem futuramente, ou mesmo de caráter restrito ao próprio indivíduo e a outro que lhe seja afim. Alguns casos de premonições pelo sonho parecem mesmo tratar-se da interessante e bela faculdade denominada onírica, mediunidade pelo sonho, tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje. Em importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse e apenas vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com o mundo dos espíritos desencarnados. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nestas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita tantas belas e elucidativas lições devemos, no seu importante livro No Invisível, oferece nos excelentes casos desse fenômeno, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores no capítulo 13, Sonhos Premonitórios, Clarividência, Pressentimentos. Nos sonhos são com frequência registrados fenômenos de premonição, isto é, comprova-se a faculdade que possuem certos sensitivos de perceber durante o sono as coisas futuras. São abundantes os exemplos históricos. Plutarco Vida de Júlio César, faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássios e o assassínio de César e fez tudo o possível por impedir este de ir ao Senado. Pode-se também ver em Cícero, De 1, 27, o sonho de Simônides. Em Valério Máximo, 7, parágrafo 1, 8. O sonho premonitório de Atério Rufo. 7. Parágrafo 1. Um, 4. E o do rei Creso, anunciando-lhe a morte de seu filho Atis. Em seus comentários, refere Montlouis que assistiu em sonho, na véspera do acontecimento, a morte do rei Henrique II da França, traspassado por um golpe de lança, que num torneio lhe vibrou Montgomery Sully, em suas memórias, 7.383, afirma que Henrique IV, da França, tinha o pressentimento de que seria assassinado em uma carruagem. Fatos mais recentes, registrados em grande número, podem ser comprobatoriamente mencionados. Abraham Lincoln sonhou que se achava em uma calma silenciosa como de morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu, finalmente, ao centro de uma delas, um cadafalco em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado de uma multidão em prantos. — Quem morreu na Casa Branca? — perguntou Lincoln. — O presidente — respondeu um soldado. — Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo despertou. Pouco tempo depois, morria ele assassinado. Prosseguindo nas interessantes relações dos fenômenos aqui citados, Leon Denis lembra ainda um dos mais importantes, referido pelo astrônomo Camille Framarion em seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. O sensitivo aqui é o Sr. Berard, antigo magistrado e deputado. Obrigado pelo cansaço durante uma viagem, a pernoitar em péssima estalagem situada entre montanhas selváticas, ele, Sr. Berard, presenciou em sonho todos os detalhes de um assassínio que havia de ser cometido três anos mais tarde, do quarto que ocupava e de que foi vítima o advogado Vitor Arnault. Graças à lembrança desse sonho é que o Sr. Berard fez descobrir os assassinos. Cita também o caso romântico de uma jovem irmã de caridade, Nivre, que viu em sonho o rapaz, para ela então desconhecido, com quem depois se haveria de casar-se. Graças a esse sonho, ela se tornou madame de La Bedolier. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo particularmente advertem que muitos detalhes, acidentes mesmo, enfermidades, contratempos, situações incômodas, etc., não foram programados no além. Por ocasião da reencarnação do indivíduo que a sofre, decorrendo então, na Terra, em vista da imperfeição do próprio planeta, ou por efeito do livre-arbítrio do indivíduo, que poderá agir de forma tal, durante a encarnação, a criá-los e sofrer-lhes as consequências. O homem possui vontade livre e, se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar a sua existência de grandes penúrias que seriam dispensáveis no seu presente roteiro e que, por isso mesmo, serão apenas criação atual da sua vontade mal orientada e não programação trazida do espaço como fatalidade servindo-nos do direito que a ciência espírita concede ao seu adepto de procurar instruir-se com seus guias e amigos espirituais sobre pontos ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para as quais não encontramos explicações satisfatórias e nenhum compêndio espírita consultado, certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão. Perguntamos, valendo-nos da escrita... Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonhos ou em visões? E ele respondeu, psicograficamente. Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro, importante da sua vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe, é um amigo do além, um parente, o seu espírito familiar ou o próprio guardião maior que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível, e daí é o que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. De outras vezes é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual as vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão. Assim, os casos de morte sua própria ou de pessoas da família, desastres, dores morais, etc., etc. E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo, delineado no evento da reencarnação, com mais razão o advertirão no momento necessário, seja por meio do sonho ou intuitivamente. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e, nos casos de deslealdade de um amigo, etc., o paciente, durante o sono, penetre a aura do outro por quem se interessa, e aí descubra as suas intenções, lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como num livro aberto e ilustrado, tal a linguagem espiritual, e então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se for a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas. Futuramente, o fato será realizado objetivamente, e aí está o aviso. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará, de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática, infalível, concreta, para a observação das entidades espirituais de ordem elevada e, assim sendo, ele se comunicará com seu pupilo terreno por meio da intuição, do pressentimento, da premonição do sonho, etc. O estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável como que obrigatório às entidades prepostas à carreira transcendente de guardiães ou guias espirituais. Estudo profundo, científico, que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terráqueo, como hecatombes físicas ou morais, guerras, fatos céleres, etc. Daí, então, advindo a possibilidade das profecias quando o sensitivo, altamente dotado de poderes supranormais comportar o peso da transmissão fiel aos seus contemporâneos. É um dos estudos, portanto, que requerem um curso completo de especialização. Outro assim, acresce a importante circunstância de que todos esses acontecimentos, de um modo geral, se prendem ao lastro da evolução do planeta como do indivíduo, e o sábio instrutor deste, como os auxiliares do governo do planeta, estão aptos a perceber o que sucederá daqui a um ano, um século ou um milênio, pelo estudo e deduções científicas sobre o programa da evolução da criação, pois o tempo é inexistente nas esferas da espiritualidade e a entidade sábia facilmente deduzirá e com certeza matemática, os sucessos em geral, subordinados ao trabalho da evolução, como se se tratasse do momento presente. O indivíduo que sofrerá esta ou aquela aprovação ou o que terá de apresentar testemunhos de valor moral pela expiação, jamais o ignora no seu estado espiritual de semiliberdade por meio do sono ou do transe mediúnico. Pode-se cair em transe mediúnico sem ser espírita, mormente quando se dorme, visto que consentiu em experimentar todas essas lições reparadoras. No entanto, se não conserva intuições a tal respeito no estado normal humano, almas amigas e piedosas poderão relembrá-las em sonhos ilustrados, assim preparando-o e auxiliando-o a adquirir forças e serenidade para o embate supremo. Casos há em que o aviso virá por outrem ligado ao paciente, mais acessível às infiltrações espirituais premonitórias. Agradecei a Deus as advertências que vos são concedidas às vésperas das provações. Elas indicam que não sofrerei sozinhos, que amigos desvelados permanecem ao vosso lado, dispostos a enxugar as vossas lágrimas com os bálsamos do santo amor espiritual, inspirado pelo amor de Deus. Com essas pequenas indicações e estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre o mecanismo dos avisos transcendentes que tantos de nós temos recebido do mundo invisível às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. A seguir o leitor encontrará pequena série de advertências dessa natureza concedidas a nós e a pessoas do nosso conhecimento e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que nos seria possível organizar um volume com o um noticiário completo que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que, para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes os que aqui registramos. Eu era, como ainda sou, médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito à família e, menos frequentemente, em que se refira a amigos e à coletividade, é me descrito em sonhos por meio de quadros encenados ou parábolas, muito antes que aconteça, exatamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos. No ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder, durante um sonho, transionílico ou mediunidade pelo sonho a que a Bíblia tanto se refere, foi-me revelado o seu trágico desaparecimento, tal como se verificou, até mesmo seu cadáver profanado, suspenso de um poste, e os seus pobres olhos esbugalhados de horror, fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram, ao relatarem os acontecimentos de Milão, em 1945. No dia seguinte a esse sonho, referi o fato às pessoas da família como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia, efetivamente, nenhuma razão para eu ser informada espiritualmente do futuro que esperava o poderoso Dulce, como era chamada aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Os anos se passaram, porém, e, ao findar a Segunda Guerra Mundial, os fatos se realizaram como eu a eles assistira em sonho, mesmo nos seus detalhes. Todavia, por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistido a alguma aula do curso de Causa e Efeito no Espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Ou que estranha corrente me levar à percepção de acontecimentos implicando essa personagem? Seria uma profecia? No entanto, com que finalidade se eu, absolutamente, não a levaria à publicidade? Seria porventura a existência de correntes favoráveis ao fato que me animavam os pensamentos, visto que... Meditando frequentemente naquela figura de estadista, nela eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com as do altivo Duce. São indagações para as quais não encontro solução. Um ano antes desse estranho acontecimento implicando o Sr. Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 1939, e residindo eu, então, em Minas Gerais, entrei a sonhar frequentemente com um cortejo fúnebre muito concorrido e com todas as características da realidade. À frente do mesmo, seguia um homem carregando linda coroa de flores naturais. Eu acompanhava o féretro logo após o esquife mortuário, banhado em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia, mas ignorando a identidade do morto. Durante cerca de seis meses, a mesma visão prosseguiu em sonhos, sistematicamente incomodativa, irritante. Também durante os desdobramentos em corpo astral, eu vi o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Charles aparecia então e me falava de certo palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava ao despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar o cortejo que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Trouxeram uma banqueta e o caixão mortuário foi descansado sobre ela. Reconheci o local da cena certa rua da cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da central do Brasil, a qual se encaminha para o cemitério local, e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão sem que eu percebesse quem o fizera, e vi um cadáver coberto de flores. Retirei o lenço que velava o rosto do morto e então reconheci minha mãe. Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A 1 de outubro, pela manhã, eu procurava repousar algumas horas depois de uma noite insone velando a querida doente. Adormeci levemente e logo um sonho muito lúcido mostrou-me meu pai, falecido quatro anos antes, aproximando-se de meu leito para dizer com satisfação e vivacidade. Esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece. Está tudo bem. A 18 de outubro, ela expirava sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17 apenas vivera da vida orgânica sob a ação de óleo camforado. E os detalhes entrevistos durante a série de sonhos com que eu fora informada dos acontecimentos a se realizarem, lá estavam. O cadáver de minha mãe foi rodeado de lindas flores oferecidas por suas amigas e o cortejo idêntico ao dos sonhos, mesmo com o homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade pela época, e o trânsito a pé pela mesma rua a caminho do cemitério. Várias são as formas pelas quais os nossos amigos do mundo espiritual nos participam os grandes acontecimentos de nossa vida. Também a morte de meu pai foi descrita antes que ocorresse, mas por meio de suave parábola criada pelo espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Conforme se verá mais abaixo, a visão pelo sonho nem foi tão forte nem tão dramática como foi a relativa morte de minha mãe, embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. Ao que parece, o caráter dos instrutores espirituais muito influi na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem, nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-as com a própria personalidade. O espírito Charles, embora sua elevação moral e espiritual e inequívoco amor que consagra o meu espírito, caracteriza-se pelo modo enérgico de agir e, se relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder. Como já tive oportunidade de relatar nestas páginas, no que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas e, quanto às provações por que tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas porque me são necessárias a reeducação do caráter, apenas prometendo sofrê-las comigo e ajudar-me a bem suportá-las. Os dois livros por ele a mim concedidos mediunicamente, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado, se revelam como obras fortes, vigorosas na dramaticidade exposta, capazes de levarem a emoção à alma do leitor. O sonho premonitório anunciando a desencarnação de minha mãe caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que, durante cerca de seis meses, as visões me perseguiram de modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. Assim são os seus livros mediúnicos a mim concedidos, assim também o anúncio do trespasse de meu pai para o mundo espiritual, anúncio que dulcificou com a própria presença, como que a inspirar confiança e sugerir proteção. Assim foi que, um mês antes da morte de meu pai, ocorrida em janeiro de 1935, eu me vi, durante um sonho, ao lado do mesmo excelente mentor espiritual e diante de uma tela que se diria cinematográfica. Meu pai adoecer havia já um ano, mas, por aquela ocasião, melhorara consideravelmente e ninguém esperava o seu desenlace tão cedo. Eu me sentava diante da referida tela, junto de meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha de pé, apontando para a tela, criando-a, certamente, com um pequeno bastão de alabastro. E disse, ''Verás agora o que sucederá a teu pai dentro de bem poucos dias. Esses fatos são naturais na vida de um espírito, e não devemos lamentá-los.'' Apresentou-se, então, na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía a sua beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento, o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, enquanto ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes, roendo as paredes e o madeiramento e tudo perfurando. Subitamente, o prédio desmoronou com estrondo. Ouviu o ruído das paredes desabando até os alicerces, vi a poeira levantar-se o um montão de escombros jazendo por terra, mas em seu lugar outro prédio ficara, o mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas, porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. O meu próprio pai, que se achava presente em espírito, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamou sorridente. — Então, que é isso, minha filha? Pois não és espírita? Por que choras? Um mês depois, meu pai morria repentinamente, vitimado por um edema pulmonar agudo que se rompera, sufocando-o no sangue. E eu, com efeito, muito sofri e chorei depois da sua morte, pois, dentre todos os filhos, eu, justamente, fui a que mais padeceu com a sua ausência. Por sua vez, ele próprio, meu pai, ao adoecer um ano antes, fora avisado de que dentro de um ano seria chamado a pátria espiritual e que, por isso mesmo, se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou papéis de família, pondo tudo em ordem e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso. O aviso, porém, viera pela vidência em vigília, durante a hemorragia nasal que tivera a duração de 17 horas e que marcaram o início da sua enfermidade. Tratava-se, portanto, de manifestação espírita com o aviso premonitório. E os amigos espirituais que então o visitaram foram sua mãe e Charles, a quem ele chamava Dr. Carlos. Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. O fato que a seguir apresentamos rodeia-se da dramaticidade observada naquele referente à desencarnação de minha mãe. Dizia que o guia espiritual informante possuía o mesmo caráter enérgico e positivo de Charles.